Vamos fazer uma instalação Drupal numa máquina local e, para isso, precisamos de três componentes. Um servidor web, uma base de dados e o PHP. Para mais informações sobre versões e recomendações em matéria de requisitos, Uh, uh, remeto-os para a página Drupal Requirements que dá uh, detalhes sobre os servidores sobre uh, aspectos uh, ligados à, à base de dados e as configurações necessárias bem como a versão recomendada para Drupal uh, 7 que é em termos de PHP o 5.3 uh, para que todos os módulos uh, possam funcionar uh, naturalmente. Este guia de instalação no Drupal.org também explica, para a passo, como instalar o Drupal e é o que nós vamos começar por fazer de seguida. Isto basicamente vai ser uma preparação da instalação. O que precisamos de fazer é descarregar o fecheiro e, para isso, vamos à página do projeto que é o Drupal.org Project Drupal. Qualquer projeto no Drupal começa por Drupal.org Project. Neste caso, é o projeto mais popular e mais instalado, como é óbvio, é o próprio Drupal. E uh, temos à escolha um TARGZ ou um ZIP, portanto fecheiros comprimidos com tudo o que um Drupal Standard tem e o que fizemos simplesmente foi uh, fazer download para uh, o nosso sistema. Visitando o nosso sistema, uh, temos então aqui a pasta do TARGZ e o, os fecheiros já descomprimidos com um outro nome porque foi renomeado para não ficar Drupal 7.19. Eu queria chamar a atenção do seguinte, esta pasta, que é normalmente descarregada nos downloads ou na vossa pasta de transferência, tem que ser copiada ou movida para onde estiver o servidor no vosso sistema a funcionar, o servidor web. No meu caso, e por estar a trabalhar com Linux, está em var www e o que eu tenho que fazer é, e o que eu fiz foi exatamente em www.depositar esse ID7. São todos os fecheiros do Drupal. Uh, queria chamar a atenção, olhando aqui para a estrutura do Drupal, uh, para dois aspectos que interessam na instalação. O primeiro, este fecheirinho, e isto é meramente informativo, não tem que fazer nada, é este fecheiro que vai arrancar a instalação. Depois também... Esta pasta que, de primeiro nível, chamada Sites, em que vão ter que fazer aqui algumas manobras. Vou explicar. Em Sites, saltam para o segundo nível, Default, e em Default, entram e vão ter que fazer aqui algumas operações. Neste caso, eu vou entrar mesmo em Default, para que possam ver o que é que se passa aqui. Eu tenho uma pasta Files, tem um fecheiro chamado Default Settings PHP e tem outro Settings PHP. Isto na realidade já está aqui feito. O que é que na realidade nós encontramos no Drupal? Vamos ver. Na realidade temos Sites, Default e entrando no Default só tenho Default Settings PHP. Então o que é que eu tenho que fazer? Isto como pontos prévios à instalação. Copiar este ficheiro? Dar-lhe o nome Settings.php e criar uma pasta vazia chamada Files. E então chego a este ponto. Este Settings é uma cópia exata daquele, mas com outro nome, Settings.php e Files. E como veem, o Files está vazio. O que é que eu tenho também que fazer, e sobretudo em sistemas de Linux, é atender às permissões. Files e Settings.php têm que estar ao poder ser escritos pelo Drupal. Se nós formos aqui às propriedades e às permissões, vocês veem que eu já coloquei leitura e escrita. Isto depende dos sistemas, se estiverem a usar um CPanel, ou um Plesk ou qualquer outra ferramenta, já vai ser diferente. Mas, ou pode ser com números, pode ser leitura, escrita, enfim. Mas a ideia é que dono, grupo e outros tenham leitura escrita e dar, digamos, liberdade total para que o fecheiro possa ser acedido durante a instalação. Depois da instalação, tudo passa apenas de leitura. A mesma coisa para o Files, mas o Files permanece para que o Drupal, os outros, possam aceder. Esta questão das permissões pode levantar alguns problemas e, se por acaso as coisas não estiverem a funcionar, questionem-se não será uma questão de permissões. Ainda, e também como passo prévio, o que fizemos foi criar uma base de dados. Já vos disse que é um dos elementos, um dos componentes importantes para o Drupal poder ser instalado e podermos trabalhar com o Drupal, ele precisa de uma base de dados. E, então, temos uma base de dados já no nosso sistema, chamada ID17. Coincide, coincide com o nome da, da pasta do, do, que contém a instalação de Drupal, poderia ter outro nome, foi a minha opção. Para além de criar a base de dados, que é simplesmente dar um nome e dizer nova base de dados, o que fizemos foi associar a essa base de dados um utilizador que no caso... Uh, tem uh, todos os privilégios para trabalhar com essa base de dados em concreto e no, no global o que não fizemos foi não dar o grande. Uh, visitando agora o nosso sistema e vendo no que é que isto tudo dá, vamos simplesmente lançar no nosso servidor o, uh, o ID7. Reparem que automaticamente o Drupal o que fez foi um, carregar o ficheiro install.php. Quando chegamos a este ponto e depois já criado o ficheiro files, a pasta files, o ficheiro settings.php e a nossa base de dados, estamos prontos para embarcar na aventura da instalação do Drupal. E é o que vamos ver a seguir.